Olá pessoal tudo bem? É, há um tempo atrás eu fiz um post no blog para falar sobre criação de logs para utilizar os templates do, da ideia do Eclipse. Então eu vou mostrar para vocês agora aqui na prática como é que a gente pode fazer. O... Mas se você tiver dúvida você pode seguir o post do blog. O link eu vou deixar aí no vídeo e aí você pode é, fazer exatamente o que eu vou fazer aqui no vídeo que, que basicamente é personalização desses logs que nós temos aqui ó o Android ele tem para você fazer System Out print alien, né para você fazer log tem níveis de logs então logs de information logs de erro esses logs aparecem no emulador quando você está executando e o desenvolvedor pode acompanhar então esses logs vamos fazer na prática alguns deles tá então no eclipse é, eu vou demonstrar aqui se eu quisesse fazer o log por exemplo né? então basicamente o uso de log é o seguinte log ponto o log que eu quero né tem log information aqui você opcionalmente pode botar uma uma tag né sua tag aqui eu vou botar douglas para diferenciar e aqui eu posso colocar a mensagem, né? então normalmente eu coloco o nome da classe e seguido de ponto o nome do método no caso aqui eu quero ver se a execução vai passar por aqui então na hora que eu for executar o meu, meu aplicativo já estou com meu simulador aberto aqui indo para a perspectiva do logcat né? eu tenho aqui as mensagens que aparecem deixa eu apagar esse filtro aqui vamos ver se o simulador carrega, ele está carregando ainda vamos esperar um pouquinho o simulador está aqui assim que ele rodar a gente já vai ver o resultado aqui Ó, aí os logs aparecem, o programa rodou é um programa que só escreve olá mundo mesmo então, o log da tag Douglas, ela apareceu aqui, ó. Exatamente, com o onCreate que é o método que foi chamado, passou por aquela linha de execução. <cười> por que criar e usar logcat? Você pode criar aqui agora um filtro, por exemplo. Eu vou criar um filtro chamado Douglas, que tem uma tag com o nome Douglas. Então, qualquer log que tiver de qualquer nível, porque eu vou deixar verbose poderia escolher um específico mas eu vou deixar verbose aí ele pega todos que tem com tag douglas e a partir de agora ele é um filtro e ele só vai exibir os logs que tem a tag douglas ok muito bem se a gente quisesse agora simular o ciclo de vida a gente poderia impl então implementar aqui outros métodos né por exemplo um pause né onResume resume um restart vamos criar alguns aqui um resume um destroy, e onStart um tem um stop também um stop beleza a ideia aqui é a gente simular o ciclo de vida da aplicação portanto é, eu poderia então colocar vários logs assim como eu coloquei aqui na linha 18 né para cada método só que é meio chato ficar digitando sempre isso né então por exemplo aqui no eu vou digitar aqui log né ponto log id information né e vou colocar aqui a minha tag Douglas e a minha mensagem que basicamente é o nome da classe seguida do nome do método que eu quero colocar no log. Né? Veja, eu tenho que ficar digitando tudo isso toda hora, então qual é a dica? Assim como o Eclipse tem atalhos, por exemplo, sysout, se eu você apertar contra o espaço aqui ó, ele já preencheu automaticamente e você poderia escrever aqui a sua mensagem. A ideia é a gente fazer um um atalho, assim como o Cisalt. Então, se a gente olhar aqui no, no post do blog, eu estou propondo aqui que a gente crie é, logs com esses atalhos aqui, né? DBG, DBGI, para corresponder ao log do Android. E assim, toda vez que eu digitar esse atalho, ele vai preencher para mim já com isso. O Eclipse, através do seu editor de templates, ele já oferece para nós uma estrutura para isso, então eu vou copiar aqui da tabela. Você pode fazer isso também. E agora, no nosso Eclipse, vamos lá. Vamos na no menu Preferências do Eclipse, né? A gente pode fazer o filtro aqui, colocar Templates, e aí em Java Editor Templates, aí eu tenho todos os templates criados aqui já por default né? inclusive se a gente procurar aqui a gente vai encontrar o uh, sysout do eclipse que está aqui ó. Bom, o código do sysout, né, é, é o que está aparecendo aqui no prévio então é uma linguagem de expressão do eclipse que você pode utilizar para fazer essas invocações dinamicamente não é o caso da gente entender isso agora mas vamos criar aqui aquelas que que estão, <coughs> estão no blog aí, aí eu posso botar aqui um, um, uma descrição opcional, né? debug, vou botar log debug, log debug, e eu vou colar aqui aquele log que eu, que eu deixei lá no post do blog, né? então log.d de debug, a minha tag que eu quero que é douglas, e esse código aqui em close é type, vai pegar o nome da classe atual seguido do nome do método atual e setar o cursor ali para eu colocar comentários opcionais né aí então eu faço um, acabei de fazer um um log opcional né como é que ele tá dbg aqui dbg e agora eu vou criar outros também então dbg e vou botar aqui log information e aí, eu colo e mudo aqui. Ó. Em vez de D, eu coloco I. Pronto. Só isso. Vou criar agora um outro é, DBGE para o log de erro. Error log. E colo aqui e substituo o log E de erro. Pronto. Com isso, eu já tenho três tipos de logs disponíveis. Dou OK. Ele vai salvar. E a partir de agora no nosso código fonte eu posso uh, utilizar esses logs então em vez de fazer sempre na mão né os outros métodos eu vou fazer usando esse editor aí de templates esse template que eu já criei então DBG contra espaço ele já mostra aí e o interessante é que ele já vai criar para mim o nome da classe o nome do método atual que eu estou então eu vou pegar vou fazer dbinformation information no resumo, também vou fazer isso, DBG e ele já preenche para mim. Vou fazer isso em todos eles, DBG e e poderia então criar outros logs também, se quisesse, de acordo com a com a linguagem de expressão do do Eclipse aí. Pronto, criei logs para os métodos que o android tem, os métodos do ciclo de vida e agora vou rodar a aplicação se a gente utilizar aqui o logcat novamente o filtro né deixa eu limpar aqui, pronto e ficar olhando aqui o emulador ele vai instalar e vai é, assim que ele instalar né, vamos esperar aqui tá rodando aqui embaixo ainda. pronto, agora foi rodou aqui o método e a gente pode ver aqui no log, não, veja que tem três mensagens novas no filtro, não estou com o filtro selecionado, vou clicar nele e agora ele vai filtrar e só vai mostrar os logs respectivamente que tem a tag Douglas. E aí ele mostrou aqui ó, que ele chamou o onCreate primeiro, depois passou pelo onStart e chamou um resumo e aí o simulador rodou. Se a gente pegar o simulador e clicar aqui no para ele fechar ó. ele fechou o aplicativo e a gente já pode ver aqui no log que ele passou na hora que eu fechei o aplicativo pelo método onStart e passou pelo método onDestroy utilizar logs é uma boa prática né? e se você utilizar o editor de template do eclipse através do ctrl espaço né, dbg a gente tem então uma personalização dos logs que me interessam e eu posso economizar um pouco do meu tempo no dia a dia de programação. Ok galera, se você achou esse vídeo útil, se, se você aprendeu alguma coisa com isso, clique aí em gostei para ajudar na audiência desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Ah, e não se esqueça, se você quiser acompanhe o blog, meu blog, que vez por outra eu sempre estou colocando alguma coisa lá. E esse vídeo eu vou colocar exatamente nesse post para ajudar as pessoas a, a aprenderem um pouco sobre programação. ok? Um abraço e até a próxima!